Eu achei importante uh, trazer aqui o que eu aprendi hoje. E como eu coloquei antes no início da tarde, não lembro se foi de manhã, Alice, uh, eu sou uma estudiosa, sou terapeuta, sou psicóloga há 30 anos, e hoje eu me dedico a estudar, porque eu tenho a intenção de também me tornar esse esse agente de transformação planetária. Eu acho que eu fiz isso de uma forma inconsciente, talvez seja o meu propósito de vida. Eu acredito sim. Mas hoje você me ajudou muito a integrar essa, esse pensamento com a emoção, a, de uma forma numa vibração mais elevada. Então eu tenho um termo que eu uso muito no meu trabalho que é o coração inteligente. Hoje você fez eu sentir esse coração inteligente, hoje você fez eu entrar na minha essência, então é um dia muito especial para mim, um dia muito especial, eu me sinto integrada, um sentimento de plenitude, de amor, de gratidão, muito forte, Uh, e reconhecente teve duas meditações que eu coloquei ontem que você estava presente. Então hoje eu consegui entender o que que é a não localidade. Eu sentia a tua presença na minha frente, eu chegava a sentir o calor da tua presença na minha frente. E eu achava assim, meu Deus, isso é possível? É possível. Então, uma profunda gratidão pelo teu trabalho. Eu te acompanho já há muitos anos, acho que mais de 10 anos. Venho acompanhando o teu trabalho, comecei lá no Face e tal. Eu te conheci no, no congresso que teve em Florianópolis há dois anos uh, de xamanismo, pessoal lá do Chile. Então, eu assisti a tua palestra, comprei teus livros lá. Você teve bem pouquinho, mas eu estava presente. Eu... Foi muito bonito, assim. Te conheci pessoalmente, tirei foto com você. Então, e eu quero te dizer que eu me senti chamada nessa tua última live. E eu acho que foi por frequência, muito mais por frequência do que você falou. Eu senti que faltava... Foi um sinal, eu acho que o pessoal já disse isso aqui, eu estou no lugar certo, na hora certa. E a minha gratidão profunda por você estar tá sendo um espelho nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. E que Deus te abençoe sempre.